Já chegaram? Então, estou esperando uma encomenda aqui, já que vocês já estão aqui, vamos ver comigo? Só volta ela chegar agora. Nossa, já chegou! Vamos ver o que que é. O que será que temos aqui? Um gato! Olha, que lindo esse gato aqui. Você pode encomendar ele no AliExpress. Demorou um mês para chegar e chegou vivo ainda. <risos> Então galera, hoje eu recebi uma encomenda muito especial que eu estou esperando há mais de 4 meses E não são um, não são dois, e sim três produtos da Razer ainda Vocês sabem que eu gosto da Razer, então eu vou começar com o um menorzinho Que é o Razer Nabo X é, Ele é um smartband simplesinho da Razer Que ajuda a controlar o, os seus passos, tudo que você quiser uma vida mais fitness Ele ajuda a controlar ele é mais simples, não vou nem precisar abrir, porque ele é essa pulseirinha aqui, ó tem o símbolo da Razer aqui atrás, e só isso mesmo. O segundo item, opa, é o um mousepad da Razer, o Goliatus Control, isso daqui eu vou abrir pra vocês verem, ó, Goliatus, é, um, é o menorzinho que tem. Porque ele já é grande, ó, tem bastante espaço com o mouse E ele é mais para resistência, né? Não é é para ter mais controle no, no mouse Você tem mais precisão, te dá mais precisão Atrás dele é verdinho E o sistema dele ó, é de borracha Que ele gruda... Ixi, a câmera treme Que ele gruda no, no, na, sua, no, na sua mesa e que não escorrega E tá aqui E o terceiro item que é o mais importante Cadê ele? Cadê ele? Ah, vem de baixo. Olha, até sai do saquinho já. Saquinho é o Black Widow Chroma. Aqui não tá escrito nada. Tá escrito só deu o símbolo da rede aqui. Eu não sei nem se dá para vocês verem. Então vamos abri-lo. Bem simplesinha a caixa. Com fundo reverde. Aqui. Um, um agradecimento da rede e tudo mais, falando um papel seda um papel vegetal aqui está ele ele, é, ele desligado é o normal, padrãozinho ele está aqui, junto com ele veio o manual o manual, falando tudo mas esses daqui vocês conhecem né, esse daqui é o adesivinho que brilho, ó ah, eu já tô com 6 um isso daqui já. Agora vamos uma parte que interessa, que é ele ligar. Então agora vamos ver ele ligado que é diferente mesmo. Você vai ver porque eu gosto. Porque eu sou fã de LED. O meu já é tudo verde. Só que eu gosto disso. Ó, vamos ligar aqui, ó. Tô usando o um notebook emprestado, porque no meu quarto tá uma bagunça. Tá aqui você já liga ele. Que ele já reconhece e já vem com, com programado o modo onda, que é esse modo totalmente bonito <risos> mas você pode customizar cada tecla da cor que você quiser o modo do, do jogo tem jogo que é padrão com ele e muda conforme está acontecendo no jogo se vocês quiserem um vídeo só desse teclado eu com mostrando as configurações tudo eu faço é só deixar no comentário aí e é isso aí galera na verdade não tem muito o que mostrar era mais esse unboxing desses três itens Dois deles eu vou ficar. Um talvez eu faça sorteio. Se esse vídeo render e tiver muita gente pedindo sorteio, eu faço sorteio talvez do Goliath. Porque eu já tenho o mousepad da Razer, o Firefly, quem não conhece está o link do vídeo aí. E talvez eu use ele. E esse daqui eu vou sortear. Depende do, do feedback que eu tiver. Então é isso daí. Aquele abraço. Falou. Valeu.